Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar o pedido de registro na OEP, Ordem dos Engenheiros de Portugal, considerando o termo de reciprocidade entre o CONFEA e a OEP. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro no CREA-Minas e que esteja ativo e regular. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida,